e vamos ao vídeo. Boa tarde todos, hoje nós vamos fazer um vídeo aqui da, das varas iônica tecnologia de ponta que é a número 2 e nós vamos mostrar como é que elas entram aqui no, no, no manchão e também como é que elas procuram água e depois pela frente nós vamos fazer uns vídeos dessa também mostrando como é que elas entram nos minérios, como é que identifica os minérios apesar que nós já tem esses vídeos mas o pessoal aí tem pedido aí para fazer um vídeo novo não, aqui ó, eu vou dar o comando em voz alta, mas você pode dar o comando só no pensamento. Então, eu vou dar o comando, variônica, procura uma área de conflito, uma área de energia. Porque quando eu falo uma área de conflito, uma área de energia, ela vai procurar um manchão. Então, eu vou dar os três passos, que é importante, ó, um, dois... Quando é no terceiro passo, ela me dá a direção dessa área. Aqui, ó, ela já virou, as duas estão viradas já para ir para a direita. Então, quando ela virou para a direita, eu só dou a volta no corpo e caminho para a direita. Aqui ela vai entrar, ela vai, a hora que ela cruzar, ela vai entrar na área. Assim que ela cruza, ela entra na área de comprimento. aqui ó, bem aqui, já é a área de conflito essa área aqui não tem água então se a pessoa estiver procurando por água e cair numa área dessa é bom que ele não fura a poça aqui, porque se ele furar vai dar seco então ó, veja bem, ó, eu estou andando dentro dessa área que é uma área de minério e ela vai longe e nós já fizemos um outro vídeo anterior aí já mostramos com outras varetas ela é uma área que ela vai longe então agora que eu cheguei na beirada então entre lá e aqui dá uns 15 metros e outra coisa se eu pegar assim o contrário aqui deve dar uns 15, 20 metros ou mais então essa área é minério eu vou fazer um pequeno teste meio rápido só para vocês terem uma ideia. eu vou dar um comando para ela aqui variontes e uma direção aqui num manchão que tem ouro então eu vou dar os três passos ó, um dois, três e as me jogou lá para onde eu estava no manchão agora se eu caminhar para o lado do manchão e tiver ouro ela vai cruzar se não tiver ela não vai cruzar então ó, eu vou caminhar para cá ela não cruzou porque não tem ouro essa área aqui ela não tem ouro só vocês vejam bem que ela não cruzou do jeito que eu vim lá ela passou reto e é uma área de conflito de minério mas existe outros minérios dentro dessa área então nós vamos fazer outra pergunta para ela vamos fazer mais um já ainda dá tempo. Variônica, se essa área de conflito tiver prata, você cruza. Se não tiver, você não cruza. Um, dois, três. Ela já me indicou para a área de conflito. Então eu vou caminhar para a área de conflito. Se tiver prata, ela vai cruzar. Se não tiver, não vai. Portanto que ela não cruzou, não tem prata nessa área. Então é simples. Se ela não cruzou, porque não tem, nem, uma, nem ouro, nem prata. Agora uma coisa eu garanto para vocês que tem. Nós vamos sair aqui de fora, fazer um mesmo comando. Agora nós vamos fazer um comando que eu garanto que tem. Bariônica, tem quartos moiados dentro dessa área de conflito? Se tiver, você cruza. Se não tiver, você não cruza. Um passo, dois passos, três passos ela me deu a direção já da área então eu vou caminhar para dentro da área também não tem vamos nós estamos caminhando aqui não tem vamos andar mais rápido aqui para passar aí mais rápido não tem nós vai fazer um outro comando variônica tem ferro Oh, dentro dessa área de conflito se tiver você cruza, se não tiver você não cruza um, dois três ela já me jogou para a área então agora é o seguinte oh. eu estou entrando dentro da área essa área contém ferro ela pode ser basalto pedra ferro, pode ser outro tipo de rocha ferro e para nós saber qual que é a rocha que está embaixo, nós tem que fazer outro vídeo e outras perguntas mas também tem como, ó. então eu vou andar e vou sair fora aqui. Ó, sair fora aquela descruza andando um pouco meio rápido aqui. Agora, esse por exemplo não tem quartos porque essa área tem rocha, é, é rocha-ferro, pode ser magnetita, pode ser martita, pode ser limonita, vários tipos de rocha ferro. Porque quando tem essa rocha não tem quartzo Por isso que não deu ouro e não deu quarto molhado Esse vídeo hoje é muito importante essa área aqui, que aliás eu não tenho nenhum vídeo ainda que que fala sobre essas áreas que não dá quarto mojado. Então, por que não deu ouro, não deu prata, não deu quarto mojado mas deu ferro quer dizer, é uma área que se você escavar ela você vai bater numa mineração você pode abrir uma mineração de ferro mas o resto não tem e também nós vamos fazer um comando para ela também, rapidinho é, varionica me dá a direção de um veio de água ó, um dois, três ela já me deu uma direção para cá então, nós vamos virar e vamos andar na direção do de ela deu. Aqui ela me deu um ponto aqui. Ó. Esse seria um ponto de água. Então nós já vamos encerrar esse vídeo. Que eu acho que já está passando dos 10. E, então nós vamos pegar... e vamos ver a nós vamos ver a profundura que está essa água Variônica, se esse se, se esse veio d'água tiver com menos de 30 metros você cruza se não tiver você não cruza então ele está com menos de 30 metros se veio vamos cortar de novo Lariônica, se esse veio tiver com menos de 20 metros, você cruza. Se não tiver, você não cruza. Então está com menos de 20. Então vamos voltar na outra pergunta. variônica se esse veio tiver com menos de 15 metros de fundura, você cruza. Se não tiver, você não cruza. Está com mais de 15. Está entre 15 e 20 metros de fundura. Então vamos jogar outra pergunta. variônica esse veio está com 17 metros de fundura, se tiver você cruza, se não tiver você não cruza. Ele está com 17 metros de fundura. Agora eu vou fazer mais um teste para vocês verem, ele está com 17 metros de fundura. Vamos ver se ela vai cruzar em 18. Variônica, se esse veio estiver com 18 metros de fundura, você cruza, se não tiver você não cruza. Não cruzou no 18, por quê? Porque está com 17. Se eu fizer a pergunta de 16, também ela não vai cruzar porque não está com 16, está com 17. Então, aqui é 17 metros de fundura. Você pode fazer um poço. Você pode fazer uma cisterna, que aqui no nosso lado nós chamamos de cisterna. Então, a, não precisaria nem ser um poço artesiano. Mas se você fizer aqui vai dar um semi -artesiado. e também mostrar aí para o pessoal, pedir o pessoal aí que tiver interesse pelos produtos aí da do canal a descrição está embaixo do vídeo pedir para o pessoal se inscrever no canal deixar o like aí dar uma força para o canal crescer logo nós vamos ter uns vídeos melhor porque Agora já tá melhorando essa epidemia aí a gente já vai poder andar um pouco mais para longe e agradecer aos amigos aí que já tem mais quase 3.500 inscritos aí logo também nós vamos ter um sorteio aí com 5.000 inscritos onde nós, nós vamos sortear uma alvarione que vamos sortear um diamantinho mais umas coisinhas e nós vai ter um patrocínio aí também do, do Casa Nova que vai patrocinar esse esses brindes e vamos ao próximo vídeo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 você pode andar rápido você pode andar para os lados e, e não vai ter erro ela onde chegar em cima ela vai cruzar aí ela cruzou porque ela achou alguma coisa aqui embaixo ó. então é uma coisa muito simples demais demais a pessoa não precisa ter medo de usar ela é, elas são sempre tanto faz essas aqui como faz as outras as outras que é fixa